Eu queria lamentar também, senhor presidente, que nós chegamos ao dado de 148 infectados no sistema prisional. São 548 internos e 200 policiais penais que já estão com coronavírus. E já tivemos duas mortes. Uma morte, que eu queria lamentar muito e me solidarizar com as famílias, do policial penal Francisco Pires, de 45 anos, e agora também, interno, Álvaro Henrique, de 32 anos. Ambos dividiam ali a UTI do Hospital Regional da Asa Norte, os dois morreram da Covid-19, que muita gente relativiza a dimensão e o impacto que ela tem na vida das pessoas. Então, eu queria me solidarizar com os trabalhadores do sistema penitenciário, com as familiares, os familiares, os que sequer, presidente, deputados deputadas, têm tido informação sobre aqueles que estão lá dentro. Os familiares, os boletins que a CESIP vinha fazendo já não estão publicando mais, os familiares já não têm notícia dos internos, os internos que estão infectados, há muita desinformação, não conseguem acesso para entregar a Cobal, que é aquela alimentação suplementar que eles levam na visita, não conseguem acesso para saber se o dinheiro que foi entregue ele chegou às mãos dos internos lá dentro, já que ele já foi autorizado pela juíza titular da VEP, que é a vara vale de Execuções Penais. Então, é uma preocupação muito grande. Nós temos uma, uma população carcerária aí de Quase 17 mil pessoas e uma população que precisa ser tratada com o um mínimo de dignidade. Não dá pra gente achar que a gente não tomando as medidas necessárias de desencarceramento, de proteção sanitária nessa cidade, a gente vai conseguir resguardar essa população porque o Complexo da Papuda e todas as unidades dela já formam uma grande aglomeração. Então põe em risco tanto os trabalhadores quanto os internos. É uma situação de alerta máximo o Brasil. Vocês imaginam que nós somos a grande vergonha nacional hoje no que se trata de sistema penitenciário, pelo tanto de infectados, pela falta de iniciativa e pelo início agora, o que já era uma tragédia anunciada das mortes que estão acontecendo nessa área. E outras tragédias podem vir a acontecer se o Estado, no caso o governo do Distrito Federal e outras autoridades do sistema de justiça, não tomarem as atitudes. A sociedade tem um preconceito enorme com aqueles internos, mas existem vários grupos ali dentro que já estão no final da sua pena, que já podem progredir, que são de, de atos infracionais e crimes que não foram com grave ameaça a pessoa e violência e poderiam progredir ou ter, pelo menos, decretada a sua prisão domiciliar humanitária nesse momento momento. Então, eu acho que é possível fazer uma força-tarefa. A Defensoria Pública, que eu queria elogiar aqui, tem feito um trabalho muito importante nesse momento, se esforçado muito, entrou com várias ações de tutela coletiva para enfrentar essa questão, mas infelizmente ainda eu acho que falta generosidade.